Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês, estamos aqui no meu pequeno espaço, aqui nós temos a cozinha, meu fogão a lenha, para cá nós temos aqui a minha pequena horta, a minha pequena plantaçãozinha, e aqui nós estamos aqui reformulando e adaptando aqui duas caixas d'água para a gente criar tilápia, e hoje nós vamos fazer aqui um suporte para essa caixa d'água, uma cobertura. Vou arrancar aqui essa tampa, porque como eu vou criar peixe, eu preciso de ventilação, de sol, então eu não posso usar essa tampa. Eu vou guardar ela e eu vou pegar cano PVC, 3 quartos, né? E vou fazer aqui uma cobertura. Vou usar também aqui o sombrio. Sombrio é mais para não cair folhais dentro da caixa, sujeira. Porque essa caixa vai ficar aberta, não vai ter nenhum risco de criar mosquito da dengue. Por quê, gente? Vai ter peixe dentro. Qualquer lava que aparecer, os peixes vão comer. Peixinho pequenininho, piabinhas. A gente vai pôr o cascudo, vai pôr as piabas. Então, não tem risco nenhum de criar mosquito da dengue nessa caixa aqui. Lembrando, não deixe caixa aberta. Essa aqui eu vou pôr sombrio e vou tentar fechar o máximo possível. Mas se tiver peixe dentro, para ficar nesse ambiente dessa caixa, qualquer lava que criar aqui dentro, o peixe vai se alimentar dessas lavas, então você não corre nenhum risco se caltem tem peixe dentro. Aqui eu vou tirar a caixa e vou tentar fazer aqui em curva. Para quê? Para que esse fica meio assim lado para cima, para alguma folhagem que cair, que aqui nós temos aqui, aqui os pés maracujá, cair em cima, não venha entrar na caixa. Para se assim não criar sujeira. Olha só, meus amigos, eu fiz aqui um quadrado, né? aqui nós temos dois, quatro, seis... Precisa de mais dois. 8 T, né? Aí temos quatro curvas. Que depois eu vou puxar umas barras de cano desse T aqui, ó. Pra apoiar na base da, na base da, da caixa d'água. Aqui a gente cortou uns pedacinhos assim de cano aqui, ó. Pra emendar. E aqui nós vamos ter que pôr um aqui com 3 centímetros. Pra fazer essa emenda aqui, ó. Vai funcionar assim, ó. É lógico, aqui você vai ter que regular... Você vai ter que dar uma leve quedinha. Depois vai ter que fazer uma curva no cano. Então depois você vai regular tudinho aqui. Eu não colei. Aqui tá só encaixado, né? Só que depois eu vou colar. Quando tiver tudo pronto, eu vou colar. Para quê? Para não des des desmanchar. Pois então, ó, Então esse aqui vai ficar assim, ó. Olha só. Então aqui agora eu vou colando, ó. Pra ficar no formato da tampa da caixa, ó. Se quiser pôr mais, pode pôr. Eu vou pôr só... Só oito. Olha só, eu colei aqui as curvas Os T eu não colei Por quê? Porque eu preciso desse jogo ó. E O que eu coloquei certinho aqui, ó Aqui ficou legal Porém aqui ficou levantado, né? Olha só, colei aqui só as curvas O teu não colei Por quê? Eu vou colar só essa parte aqui, ó essa parte aqui, essa parte aqui, eu Essas duas partes aqui, eu não vou colar. Colei a curva. Essas duas partes aqui, não. Por quê? Porque eu preciso aqui, desse, eu preciso desse aqui, ó. Ó, viu? Prec preciso aqui desse, desse jogo aqui, ó. Ó só. Viu, Essa regulagem aqui, ó. Então, eu vou, eu vou regular todos assim, ó. Vou acertar toda então, essa parte aqui, eu não vou colar. Se quando eu terminar tudo... Eu quiser colar, aí eu posso colar. Repetindo, colei aqui, aqui. Essas duas aqui não colei, por quê? Porque eu preciso aqui desse jogo. Preciso. Desse, desse jogo aqui, ó. Agora eu vou rodando aqui, ó. Vou rodando e vou. E vou. Lembrando, esse aqui depois tem jogo, viu, ó. Só fazer assim que eles vão colando aí, ó. Aqui faltou um T. Olha só, então vou, eu vou colar isso aqui agora. Aí eu vou fazer aqui, ó. ó. viu? Que bacana aí, ó. Isso aqui eu coloquei no fogo, gente, no, no fogão, e entortei devagarinho. Aqui agora eu vou isso aqui, ó. Pois então, aí após terminar tudinho aqui Aí eu vou marcar aqui certinho aqui com o lápis Cada um aqui E vou colar esses T Para que com o peso da tela Ele não venha baixar Agora eu vou colar essas partes aqui Se não, na hora que pesar Aí pode ser que esses canos saiam do lugar Então eu vou fazer assim, ó Vou, vou pegar aqui com uma, uma serrinha, ó E eu vou marcar certinho aqui, ó Regulei, é isso aqui que eu quero mesmo Então tá certinho então, eu vou regular certinho aqui, ó. Então, eu vou colar aqui, tudinho aqui. Todos eles, ó. Vou ro rodar aqui, ó. Esse aqui, eu vou pôr certinho aqui, então. Quando eu colar. Aí, eu vou colar tudinho aqui, ó. Nessa direção. Eu vou colar primeiro essa parte aqui, to todas elas. Depois, eu colo essas duas partes aqui. Mesma coisa, eu vou fazer aqui também, ó. o vídeo está certinho, do jeito que eu quero. Então, eu vou marcar aqui, ó hoje então, minha gente fizemos aqui a colagem das peças e aqui agora vamos tirar a tampa e vamos fazer essa parte aqui da borda da caixa todinha, vai, vai, vai ter um cano aqui fazendo toda essa curva pra quê pra segurar aqui essa armação Aqui a gente já marcou bonitinho aqui, ó. Marcamos aqui certinho com a caixa aqui, todos eles aqui. Para a gente ter a dimensão aonde tá o centro da caixa. Porque aqui eu centralizei. Então na hora que eu tirar a tampa, a gente vai conseguir fazer isso aqui, ó. Pois então, escureceu aqui um pouco, mas espero que vocês deixem para ver legal. Então aqui vai ser assim, ó. A gente trouxe os canos. A gente colocou mais um T aqui. Aonde depois a gente vai amarrar aqui o enfoca-gato, né? Para ele não, não, não, não sair. E assim vamos fazer em todos. Nas quatro partes. Bye. Mm -hmm. Olha só, então aqui ficou seguro, bacana, então aqui vai aguentar o peso do sombrio, legal. A gente colou tudo aqui, ó, não deixou nada descolado. Gastamos aqui duas barras de cano e um, dois, três, um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, t e quatro curvas, gente. Mas ficou sensacional, aqui a gente esquentou tudo no fogo, fez essa curva, ficou mais ou menos legal, então o próximo passo aqui agora é fazer o sombrio. Aqui ó, peguei aqui uma furadeirinha, uma, uma broquinha para madeira, e aqui eu estou furando aqui, ó. vou furar de um lado, do outro do cano, e esse cano vai ficar Embaixo, da, da, no fundo da caixa, para toda essa sujeirinha que vai cair dos peixes, eu vou abrir o resíduo. Na hora que eu abrir o resíduo, ele vai sugando aqui, ó, toda a sujeira, tá bom? Então aqui é fácil, ó. só vir aqui, ó. Eu não tô furando na parte de baixo do cano, tô, vou furar de um lado e, e, e do outro, porque a intenção é que esse cano ele fique grudado no, no fundo da caixa. Tá bom? Aqui é o cano que vem a água lá de baixo da caixa. Aqui é o cano grosso que vem daquela caixinha pequenininha que vai ser bombeada para lá. Aqui, gente, eu vou fazer uns furinhos bem pequenininhos aqui, ó bem fininho para ficar uma espécie de, de chuveiro, sabe? E se essa caixa vier a encher porque o chuveirinho não der conta... De descer toda a água, aí tem um ladrão aqui, ó. Isso aqui é um ladrão que vai vindo da parte de cima daquela caixinha. Eu vou passar aqui o chuveiro para essa caixa aqui, ó. Vai abastecer. Porém, se o chuveiro não der conta de transmitir toda a água para cá, para não vazar água naquela caixa, eu coloquei o um ladrão para que desça o restante, tá bom? Olha só, gente. A mão tem que ficar longe, né? Porque, ó, aqui no que eu estou usando aqui, uma, uma broca com pontinho, ó. Então, não tem risco de correr. Encostei no cano aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Encostei no cano aqui, ó. Apertei aqui, ó. Esperei aí, ó. Segurei aqui, ó. Aí aqui agora, eu tô vindo assim, ó. Tô varando de um lado pro outro. Pra ficar os dois furos aqui, ó. Aí, aqui vai ficar os dois furos. Tanto um de lado como do outro. Eu, no, que eu vou pegar aqui a broca, aqui, ó. Não tá furada, certo? Então eu vou aqui, ó. Esse cano aqui eu esquentei no fogo, certo? devagarinho, e fui fazer aqui, ele vai ficar do tamanho do fundo da caixa, aí depois daquele cano lá, eu vou emendar na caixa ele, e a gente vai fazer mais uns canos no meio, porque aqui os próprios peixes vão andando, balançando a água embaixo do fundo, e vai, e vai fa fazer com que esse, esse cano aqui, ele aspire toda a sujeira. Olha só, minha gente. Está ficando quase pronto. Olha só o que, é que eu fiz aqui, ó. Aqui a gente pegou aqui, a gente fez aqui esse quadrado. Aqui a gente não colou. Fomos só encaixando. Primeiramente eu fiz esse quadrado todinho aqui. A gente colou, cortou dois canos aqui do mesmo tamanho. Esse e esse aqui. Depois a gente foi cortou esses canos no meio. E aí foi para um T aqui, ó. E fomos cortando certinho aqui, daqui para cá. E fomos colando certinho. Por que esse quadrado? Esse quadrado aqui, é, nós vamos pôr no fundo da caixa. Para quando a gente... Quando tiver alguma sujeira. Aqui, ó vocês vê que aqui a gente colocou um T. Esse T aqui, ele vai ser... Ele vai ser conectado aqui nesse aqui nesse registro aqui ó por dentro ó, aqui tem um, tem um registro tá cheio de hortelã já mas aqui, ele vai, vai ser aqui nesse balde aqui ó e aqui ó para as plantas então gente todo a ah, quando a gente montar aqui o, o a criação de, de tilápia a gente vai fazer aqui esse trabalho já temos um cano redondo aqui, igual esse, esse aqui lá dentro da, dentro da caixa. Ali, ó. Ali nós fizemos ali embaixo um monte de furinho. Para quando nós ligar, seu um esperto, de chuveiro. Aqui vem um cano dessa caixa para cá. Entendeu? E nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos bombear a água dessa caixa para aquela ali. E a água vai vir nesse cano aqui, ó para fazer uma espécie de chuveirinho ali Aí se por acaso o bombeamento for muito E encher a caixa demais Aquele outro cano lá que vai ali por, por cima da, das folhagens É um ladrão para que essa caixa não transborde Essa caixinha aqui é só de 100 litros Se for preciso depois eu fiz aqui uma coluna bem forte Essa coluna aqui por dentro tem, tem uma, um, uma coluna de 20, de 20 por 20 Dentro desses tijolos Prontinho minha gente aqui ó, aqui eu fiz aqui, todinho esse tipo que um bambulê, agora nós ligamos a bomba, lá da caixa grande, ela veio com um pouco de sujeito que estava dentro do cano, ó mas é assim mesmo, agora tá, tá, tá limpinha Prontinho, prontinho, minha gente. 2.500 litros bombeado em 48 minutos, gente. Olha só aí, ó. Olha só que legal. Maravilha, né? Se por acaso esses furinhos entupir com alguma sujeirinha, como eu falei aqui, tem, temos aqui, ó, o um ladrão da caixa, ó. Que não vai deixar com que, com que essa caixa derrame a água. Então essa água vai ficar constantemente assim. A bombinha é econômica. É uma bombinha de aquário, gente. Maravilha aí, ó. E nisso aqui, ó, vai gerar oxigênio. Maravilha, né? Ó? Muito show mesmo. Pois então, minha gente, ficamos por aqui. Muito obrigado. Se caso gostou do vídeo, quiser... Nos ajudar compartilhando aí na rede de WhatsApp com os amigos. Sabe o WhatsApp dos parentes? É um vídeo bacana. Vai ser uma, uma terapia, né? Para ver esses vídeos. indica o canal para outros amigos. E nos ajude aí. Deixe aí o seu comentário. Comente, fale o que vocês estão achando do vídeo do canal. O canal tá aí trazendo algumas, alguns conteúdos para vocês, alguma novidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui, fui. Aqui agora vai ter 20 de tilapias. Nós vamos comprar uns tilapinhas e vamos pôr aí dentro. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Conto com você. Comente aí embaixo. Fui. Tchau, tchau. O seu like é muito importante.